A CPI no Senado Federal, a gente vê claramente ali que o alvo é o senhor, Sim. a sua família e aliados próximos ali. É, eu tenho dito que ladrões existem e, e, e o senhor vai ter que combater todos os dias, eu costumo dizer igual cortar a unha, tem que cortar sempre. Mas o que não tem um elo deles, não, não tem, não, não é que não vão achar, é que não tem. Eu não estou preocupado em achar uma ponta. Se um servidor fez uma besteira, paciência, né? Vamos para cima dele. Agora não apareceu nada. O Renan me chama todo momento de corrupto. Pô, ele, eu acho que ele está olhando para o espelho quando fala aquilo o tempo todo. Tá? A vida pregressa dele, particular e pública. Agora, acuse corrupto, por quê o tempo todo? visando o desgaste para o ano que vem, né? Se eu vier candidato. Essa que é, que é a intenção dele. Igual o que, que vai ter o relatório agora? Vai botar como o quê? É? Charlatão? Tá. Que, que ato de corrupção se não foi feito? O caso próprio do deputado que foi lá, eu nunca neguei isso aí, eu não comentei, não quero comentar nada, o que foi a conversa? Alguns falam que oh, você não deve receber esse cara, oh, se eu for levantar a vida de todo mundo que vai lá no Alvorada, metade eu não posso receber. E eu tenho que conversar com todo mundo para a gente governar, é voto, é apoio, é exceto. Agora, quatro meses depois que foi lá em casa, que ele disse. O caso da Covaxin. Pois é. E nessa quarta-feira, presidente, o empresário Luciano Hang vai à CPI. Aquele plenário ali se transformou num moedor de, de, de reputação, né? Queria perguntar o senhor sobre esse depoimento do Luciano Hang e como o senhor vai reagir a uma, um relatório final da CPI que deve. Vem de pesado, do... o relatório. É. Tranquilidade, tranquilidade total. O senhor vai simplesmente? É, eu não tempo. posso admitir certas acusações. Ah, Vão fazê-la. Tudo bem, vai passar pelo Ministério Público. Eu acho que o MP vai, a tendência é que vai esse negócio todo. Isso é mais um circo. Tá? Não interfiram nas decisões do senhor Augusto Aras, zero. Mas ele tem consciência do que está acontecendo, todo mundo tem consciência. Ainda mais o Omar Aziz, é o, é o próprio Renan Calheiros, o outro lá... o. Randolf, são pessoas que não têm, não têm credibilidade nenhuma. Uma CPI é muito bem-vinda. Mas, geralmente, a CPI visa atender, atingir alguém politicamente ou achacar certas pessoas também. Como regra, assim são as CPIs no parlamento. Eu cheguei em 91, peguei várias CPIs lá dentro. Não integrei nenhuma, pelo que eu lembro aqui assistir muita coisa lá, mas o objetivo é esse, é luta pelo poder, é buscar aquela cadeia.